isso aí! Boa noite, São Paulo! Boa noite, Brasil! Boa noite, mundo! Começando mais um Resenha da Cidade pela Rádio Resenha Podcast. A gente está em todas as redes sociais, ao vivo no YouTube, ao vivo no Facebook e depois a gente compartilha pelas outras redes sociais aí do Brasil e do mundo. É, hoje a gente vai ter um programa especial, a gente vai falar de identidade, a gente vai falar sobre índios urbanos, essa questão... É tão densa que é a identidade brasileira, né? às Às a gente copia formas de pensar, de formas de ser é, de outros países. É muito difícil encaixar com a realidade brasileira. Para isso, eu vou trazer aqui o meu parceiro de todas as segundas-feiras, que é o Tadeu Dias Paz. Tadeu, bem-vindo, boa noite! Salve, little boa noite, boa noite aí todos os internautas. Boa noite Brasil. Boa noite São Paulo. Estamos aí em tempos de eleições agora já públicas e na corrida iniciada. Vamos também discutir dentro dessa questão da identidade do Brasil como é que nós nos formamos pela cidadania, pela democracia e pelos seus percalços. Vamos no debate, vamos na resenha. Mais uma resenha da cidade começando. É isso aí, Tadeu. Vamos lá. Então, a gente vai trazer um convidado aqui super experiente, com muita vivência e muita bagagem para tratar desse assunto com a gente, que é o Giva, o Giva aí que é muito conhecido aqui em São Paulo, mas agora está morando na Paraíba e vai trazer um pouquinho para a gente essa fala, esse, esse, essa contribuição dessa identidade brasileira e de como que a gente pode pensar na, na identidade indígena moderna, no famoso índio urbano, né? Então, é um prazer estar com você aqui, meu camarada Giva, é uma honra para a Rádio Resenha Podcast e para o Resenha da Cidade contar com você aqui nesse programa hoje. Boa noite, de boa noite, Tadeu, eu fico honrado aí pelo convite, é sempre bom a gente prosear sobre questões né, que são tão importantes para nós, e, e que os espaços ainda estão se abrindo, e a, comp a própria compreensão né, do, do, desse debate. Né? Então, é importante que a gente vá ocupando os espaços para trocar essa ideia. Né? É, e aí eu agradeço muito a vocês aí pelo convite. Muito obrigado e boa noite a todos que estão nos assistindo. É isso aí. Diva, fala um pouquinho... É, da sua trajetória aí que a gente conhece sabe que você já foi candidato aí que já já participou da luta partidária mas é você é muito é, ligado aí a, a, a essa política hoje identitarista né e eu já vou de, já vou deixar pedindo para você se apresentar e eu vou dizer uma uma coisa que já uma primeira uma primeira pergunta aqui meu camarada que é o seguinte, eu estava assistindo uma série dos Estados Unidos que mostra os índios uh, modernos de lá, os jovens, numa reser uma reserva uh, chama Domination Dogs. Né? Uh, são jovens dos Estados Unidos numa reserva. Depois eu falei para o Olívio, falei, Olívio... Uh, o Olívio tem o, nosso, tem o podcast dele aqui toda terça-feira. Eu falei, Olívio, lá na, na reserva dos Estados Unidos, eles conseguiram tudo o que a gente queria, eles têm posto de saúde, ah, os médicos e os, ah, quem trabalha lá são indígenas, ah, eles têm segurança, os, ah, os policiais são indígenas, eles têm casa, casas boas, eles têm a terra, e eu vou te dizer uma coisa, eles não estão felizes. Ah, então, é, o que eu te digo é o seguinte, né? como diz aquela música do Titãs, né? a gente não quer só comida, né? É, essa música identitária, eu acho que tem a ver um pouco com isso também, meu caro. E, e aí vai ficar minha pergunta. É, não esquecendo de você se apresentar aqui para gente, que eu já estou metendo a pergunta logo de cara, mas é a seguinte, hoje a gente fala muito da luta identitária e esquece um pouco da, da luta de classes, né? E me parece que, enquanto a gente não juntar as duas, as duas uh, demandas, que a gente fica nessa busca da, da felicidade e não alcança, porque a gente não consegue, é, é, por mais que a gente consiga é, ter direitos, a gente não consegue atingir essa busca uh, do bem-estar social que, uh, que eu acho que tanto se almeja para uma para uma sociedade equilibrada. Fica aí, meu caro, fica aí essa provocação para a sua reflexão. Tá certo. É, Sidney, eu sou de Pernambuco, né? é, fui desterritorializado né? o, e reterritorializado no fim da década, no começo da década de 80, né 81 eu fui para São Paulo, né? bem naquela, naquela característica que nós conhecemos, né? do do quase pau de arara, né, mas eu fui pela Itapemirim ainda, é, quando cheguei em São Paulo, em 81, 82, eu estava já metido nas lutas, é, nas lutas é, é, daquele momento, que era uma das lutas democráticas, que era a luta por direitos, né, é, que era dos grêmios livres, e a partir daí, eu passei, né, com 14 anos naquela época, né, eu passei a... É, e tendo a compreensão e me envolvendo nas diversas, em diversas outras lutas, né? Luta por moradia, luta pelo direito da criança e adolescente, luta é, em defesa da vida da juventude, e por aí vai, né? E, e também, é, já aí no começo dos anos 2000, eu começo a fazer uma discussão sobre é, o processo de violência contra a juventude, a juventude é, que vinha sofrendo com a violência do Estado, né? E é, também é, o encarceramento, né? É, e aí, 2015, mais ou menos, a gente... Eu começo a me inquietar com uma situação que era uma situação que me, me mobilizava e não me mobilizava, estando em São Paulo, sempre era muito, muito complicado, né? que é, é discutir né? é, a condição indígena, os povos indígenas. Né? Então, é um pouco essa trajetória aí é, minha. Né? É, também me envolvi, né? tive no debate político, partidário, enfim. Então, essa é uma coisa. Né? Agora, outra coisa, Sidney... É, eu não faço debate identitário, não. Eu acho que tem um... tem equívocos, né, nesse... nesse nessa reflexão, sabe, Sidney? Porque, na, na real, né, eu, eu faço debate de projeto de sociedade, né, e eu entendo que, dentro de um projeto de... dentro de projeto de sociedade que se queira construir aqui, em Pindorama, é necessário, né, inserir né, os povos indígenas no debate de totalidade. Eu acho que aí é um problema, né, porque os modelos é, que foram sendo construídos para discutir a luta de classe, eles são modelos que são transposto para cá sem nenhum cuidado, é anti-marxista, inclusive, é anti-marxista, né, que Marx ele vai dizer, que ele está estudando o capitalismo na Europa, né? e o desenvolvimento do capitalismo tem características próprias em cada território. Né? Tanto é que quando ele é, é, é, é provocado é, para opinar sobre a Rússia, ele vai estudar a Rússia, e ele não chega em conclusões definitivas. Né? Ele só aponta que existe... É, possibilidades de se fazer, em um país agrário, a revolução, né? E ele sempre alertava para isso, né? É, ele utilizava uma máxima, né? Que eu só sei que nada sei, para eu poder dar uma sentença sobre determinada questão, eu preciso estudar ela, eu não posso dizer, olha, isto aqui será assim. Então, veja, qual é, quando eu volto, né, faço o caminho de volta, né, aí o caminho de volta, né, é afirmar a minha identidade indígena como algo fundamental nesse debate, eu estou fazendo um debate, principalmente da memória, porque, olha só as contradições, porque aí a gente está, é, vai ter que dialogar no campo, né, que a gente, que a gente se reconhece também, as ideias de esquerda, eu me reconheço nas ideias de esquerda, certo? Então, quando eu vou fazer o caminho de volta, eu começo a perceber que tem né, uma série de problemas, né, tem uma, uma série de lacunas né, por parte da esquerda, porque a esquerda, ela reivindica a memória branca, ela não reivindica a memória indígena, né, por, por conta de um, de um processo que... Né, a gente pode pensar a respeito dele, a memória dos povos africanos ela foi sendo reconstituída, mas a, a memória dos povos indígenas não foi reconstituída. Veja só, é, quando é que se fala que o capitalismo foi fundado aqui? Se fala que o capitalismo foi fundado aqui com a escravização negra, né, com a escravização africana, mas antes disso já tinha escravização indígena e permaneceu né, durante todo o período colonial, todo o Brasil Império, é, é, e ainda hoje é, permanece a escravização indígena né e essa escravização ela não é discutida mas mesmo assim né? o capitalismo ele foi fundado aqui né naquilo que o Marx fala da, que ele fazendo a crítica à acumulação primitiva que é alguém chegar em determinado território cercar ele e dizer agora vocês vão é, vão se relacionar a partir das nossas leis aí ninguém, né? ninguém conversa e olha, aí eu posso apontar diversos erros da esquerda. Posso apontar, por exemplo, o, o erro do Caio Prado Júnior, que ele, quando vai discutir a formação econômica do Brasil, ele vai dizer que os povos indígenas não teve importância econômica nenhuma, Sidney. E ele vai tratar os povos indígenas, é, os, os africanos, os, os europeus empobrecidos pelo capitalismo, e, e como desimportante, ele vai dizer o seguinte em relação aos indígenas, os semi-civilizados, né? Caio Prado Júnior foi um dos primeiros autores... foi um dos primeiros autores de esquerda que tem uma relevância enorme, né? Porque se você for nas universidades... É, discute, fazer curso de sociologia, de história, né? Os, os cursos de humanidade que precisa compreender... Né? É, precisa compreender a formação desse do, desse desse estado como é que a empresa colonial ela foi foi formada vai você vai ser indicado para ler o do Júnior. e é esse cara que comete etnocídio contra nós dizendo que nós somos semi civilizados né e e essa é uma compreensão né ele formou gerações e gerações de esquerda então essa é uma compreensão que a esquerda tem até hoje, né, eu tenho tido vários diálogos, né, é, para discutir conjuntura, para discutir a, a situação dos povos indígenas e tudo mais, e, invariavelmente, eu percebo que as pessoas têm esse olhar, um olhar equivocado, caricatural, né, um, um olhar de desimportância. É, recentemente, o Michel Ouvi participou de um debate em um canal de esquerda, né, é, esquerda Radical, né, como alguns se reivindicam, é, que quando Michel Louvi disse que o setor mais dinâmico hoje são os povos indígenas, a apresentadora saiu daqui, aqui no Brasil, saiu e foi para a Europa falar de uma, de uma luta que não casava com uma luta fundamental, porque a gente está falando do quê? A gente está falando da nossa existência, não, não é a nossa existência enquanto povos indígenas, é nossa existência enquanto humanidade. A gente está falando de um aspecto do capitalismo, que é essa acumulação é, primitiva permanente que está destruindo o planeta e que está é, provocando aquilo que os, os cientistas do mundo estão tá dizendo, uma nova mudança geológica que chama etnocento é etnoceno, que é provocada por quê? Pelo ser humano, que vai levar o quê? Né? A morte ou a nossa extinção, a morte de muita gente ou a nossa extinção. Então, a gente não está falando de uma, de, um, de uma coisa qualquer. Então, as caricaturas, Sidney, elas são extremamente prejudiciais, né? elas são extremamente prejudiciais, porque elas não estão né, dialogando é, com isso que o... Né, com isso que o Marx aponta... aí, olha... estou reivindicando o Marx... para dizer... olha... marxista... vocês estão lendo Marx errado... Né? vocês estão lendo Marx errado... Né? que são as especificidades locais... as especificidades do desenvolvimento do capitalismo... as especificidades... Né, de quem está ocupando aquele território... aí tem problema... né? <risos> então, meu debate não é identitário, não... meu debate é de projeto de humanidade... Meu debate é aquele debate, inclusive, que a esquerda reivindica, que é o direito à memória, que a gente não tem, né? Então, é necessário que a gente faça uma profunda revisão histórica né, sobre a localização dos povos indígenas é, é, em todos os aspectos, intelectual, histórico, em todos os aspectos, sim. Em todos os aspectos, porque, senão, nós vamos ser essa coisa que todo mundo diz, eu não compreendo, né? Eu preciso entender... Né, é, ou vai falar-se de uma identidade nacional impositiva, sem se pensar toda a violência que foi cometida para a construção dessa identidade que atende os interesses da empresa colonial, né? E vai fazer conosco, né, o mesmo que reivindica, que se reivindica, né, na, na, nas bandeiras, que é feito é é feito com a classe trabalhadora. Veja, Sidney, eu tive uma conversa esses dias aí com umas pessoas de um determinado agrupamento de esquerda, né, quando eu fui vencendo a, as questões que as pessoas colocavam, né, sobrou um argumento, veja só que argumento, é, que a esquerda era importante e eu não tô dizendo que não é, eu tô dizendo que tá extremamente equivocada, né, porque dava vida por nós, ou oh, Sidney, você vê né, a prepotência e a ignorância histórica, as lutas de resistência nesse país, até o século XVIII, quem faziam eram os povos indígenas. Então, que, de que vida que nós estamos falando? Né? Que, que né, posição é essa de verdade, né, de verdade revelada, de... de é, sacrifício, né, é essa que se coloca. Se a gente pegar a ditadura, a ditadura foram quantos mortos é, que, é, é, da esquerda? 500. De 10 povos foram quase 9 mil. Só de 10 povos, porque não tinha um levantamento demais. Quase 9 mil. Entende? Tem um problema. E aí é esse problema que a gente precisa solucionar, porque as pessoas, né, vão ficar com essas, essa visão sobre os povos indígenas caricatural, equivocado, né, é, segmentando e fragmentando o debate da importância dos povos indígenas e nos retirando a memória e nos retirando a capacidade intelectual. Eu acho que essas questões estão colocadas para nós. São essas Diga. questões que estão colocadas. Perfeito. Deixa, nessa perspectiva do diagnóstico que você traz, é, eu quero concordar, eu acho que, de fato, há uma caricatura, da mesma forma que nós temos uma sociedade é, racista, né, preconceituosa, nós temos essa sociedade que trata, de fato, dos nossos povos originários de uma forma car caricatural. E nós temos muita ignorância do que, de fato, é, representou e representa esses povos. Na sua visão, na sua militância, quais são é, as ações, quais são as tomadas de posição, quais são as políticas que, enquanto Estado é, e enquanto sociedade, né, as duas coisas aí, nós devíamos é, construir e implementar, de fato. O que que, né, a partir desse diagnóstico que você traz e que eu tendo a concordar, inclusive me colocando como daqueles que, que, que sofrem de uma tremenda ignorância, acho que é um dos grandes males, eu sempre falo aqui no Resenha, que o grande problema nosso enquanto sociedade é o nosso grau de ignorância, que está muito alto, muito elevado, e a gente, por não conhecer, comete erros e mais erros e repete os erros. O que, que você entende que nós, enquanto sociedade, temos que estar tá construindo agora para poder reparar, essa sala, estancar e começar o tratamento? A partir de um diagnóstico que é o reconhecimento de uma doença, de um estado ruim, e como é que a gente sai, como é que a gente estanca isso e, a partir daí, começa a reconstruir para ter uma sociedade que é, que repare esse histórico e construa essa, esse projeto de sociedade com uma coisa mais verdadeira e mais equânime, né? Primeira coisa, Tadeu, é importante, por exemplo a gente é, e aí eu não tô eu não, não quer, eu não quero discutir nesse momento o projeto sociedade mas eu quero discutir algumas questões importantes você sabia que o racismo ele começa ele a racialização ela começa pelos povos indígenas né isso é uma questão importante né que a gente tem um equívoco de é, falar que a racialização começa pelos pelos povos africanos não não é Inclusive, a relação dos europeus com os africanos era uma relação antiga, e não tinha esse debate sobre racialização. A racialização ela vai se dar no debate né, que, é, que o, o, os invasores faziam a respeito né, do indígena ter ou não alma é, e se poderia ou não é, ser... É, escravizado, né? O, o Bartolomeu das Casas fazia esse debate lá na virada do século XVI, do, do século XV para o século XVI, 1490, né? Na virada para o século XVI. Então, veja só, veja, veja onde nós estamos com os nossos problemas, que não são poucos problemas. Então, essa é uma questão, né? O direito à nossa memória. É um direito fundamental, o direito à nossa localização enquanto produtores de conhecimento. Você pega toda a indústria farmacêutica aí, né? Essa indústria farmacêutica, por exemplo, né? É de conhecimento dos povos indígenas, por exemplo, né? Estou tô, tô dando uma informação a respeito. Veja, Tadeu, no começo do século 16, né? Ali logo no começo da invasão. É, tem um documento que não está aqui no Brasil, está na França de um debate entre um Tupinambá e um, e um, e um viajante francês né? e sabe qual era o debate que eles estavam fazendo? Sobre a teoria do valor sofisticadíssimo debate que o Tupinambá colocava para o francês esse documento está na França então a gente tem um, um problema aí chamado de epistemicídio, né, epistemicídio, né, que as nossas ideias, elas foram, elas pegaram, foram roubadas e foram, né, transformadas a ideia do, do outro, né, então é uma coisa interessante. Segunda questão, é, aí eu vou entrar no debate é, sobre políticas públicas. Bom, a gente, todo indígena, né, é anticolonialista e anticapitalista. Então, é, tem uma questão que eu já venho falando há bastante tempo, né, que a demarcação de terra, ela garante um aspecto do capitalismo que a Rosa Luxemburgo vai discutir lá, né, que é, é a acumulação primitiva permanente. É, é o que a gente está vendo nos, nos territórios de Anomami, é o que a gente vê nos Guarani Kaiowai, a gente é onde a gente vê nos Guarani de Parelheiros, por exemplo, né, que o capitalismo, quando né, é, lhes, lhe convier é, entrar no território indígena para continuar o seu processo de reprodução, né, o processo de reprodução é, do capitalismo se dá de duas formas, né, que a gente sabe que é a exploração da natureza e a exploração de mão de obra do ser humano. É essa a característica do capitalismo. Como é que né, é, nós teremos territórios é, demarcados e respeitados se a gente convive com o capitalismo? Que a sua marca né, de reprodução é essa, acumulação primitiva permanente. É isso e nessa que. Perspectiva, tá. Nessa perspectiva, como é que você entende aí o posicionamento do Papa, do Papa Francisco, né? E do nesse movimento, desde a encíclica de Francisco, onde ele propõe a questão de você questionar uma alternativa e discutir uma alternativa ao capitalismo? Né, no combate da exploração do homem pelo homem e, e pela importância que tem o Papa e o Vaticano e o que representou a Igreja no processo todo aí de consolidação do próprio capitalismo e da exploração que houve da Igreja durante o processo histórico mas agora o Papa Francisco traz e agora tem um movimento aí a partir da carta que eles chamam carta de Francisco e, no caso do Brasil aqui né, tem uma articulação pela carta de Francisco e a economia de Francisco e de Clara né, que é esse debate um pouco e tenta trazer isso. Como é que você enxerga isso? Tem alguma articulação que pode... E o debate que ele fez sobre a Amazônia, tem alguma articulação possível e de ganho em relação a, a isso? Bom, tem uma questão, né? O Papa não pediu perdão por ter legitimado a escravização, por, por ter legitimado... Pela Igreja ter le, le, legitimado a, a invasão, né? E olha que eu acho que esse Papa é o papa mais avançado aí desde o João 23, né? É o papa mais avançado, né? É, o Concílio Vaticano II é inclusive o concílio que permite que a gente que a gente passe a questionar, né, esse processo de invasão e de colonização, né? É, a contribui, né? É uma contribuição, uma contribuição que não é possível negar, mas o Papa, ele não pediu perdão pelos crimes que a Igreja apoiou, né, eu acho que é importante a gente colocar essa questão, né. A, a outra, essa outra questão, Tadeu, é, é, é isso que o, ele tem trazido, né, a característica do, do Papa tem feito uma discussão, sobre a característica do capitalismo, que é basicamente essa que eu é, coloquei anteriormente. Né? Só que, veja só, né? novamente, né? Acho que eu, eu, eu, a Igreja Católica, é, aqui pelo menos é, no Brasil, a gente sabe que ela perdeu força, e perdeu força em outros lugares do mundo, tem uma disputa né? Aí, pelas almas que é, os evangelhos e os católicos têm feito aqui, mas têm feito também em outros é, lugares do mundo, né? é, não, não, não é crível, eu acho que tem um problema aí, não é crível a gente tentar é, humanizar o capitalismo. Não, tem, não existe possibilidade da, de humanização do capitalismo quando você é, propõe, né, de alguma forma, algum tipo de exploração, de mão de obra, exploração da natureza. Né? Então, fica aí, é, eu acho que, é, é, volto a dizer, eu acho que é importante a gente fazer separações, né? porque uma coisa é a constatação, e outra coisa são ações que são ações importantes. Né? Então, isso a gente precisa reconhecer, é, reconhecer que toda, é, toda pressão internacional venha de onde vier, ela é importante nesse momento, eu não sei se vocês estão acompanhando, né, esse, essa, esse incêndio que está acontecendo entre Altamira e caminhando para Manaus agora esses dias, acho que já tem três dias de incêndio e ninguém está falando, a mídia não está falando, ninguém está falando, se a gente não é, se respalda, em, em mídias indígenas ou alternativa, a Elane Brum, por, por exemplo, né? Uma jornalista que tem feito um esforço tremendo, inclusive com seu corpo, né? tá em Altamira nesse, nesse momento, né? É, criando uma agência que possa dar visibilidade a todo esse processo de destruição que está ocorrendo, né? Então, toda a pressão é importante, agora é isso, né? É, o debate das identidades dos povos indígenas, né, é um debate de projeto de humanidade, né? O Krenak ele é muito feliz, tem sido muito feliz. Eu eu tenho tenho tido muito muito encontro com as questões que o Krenak coloca, né? É, ele tem alertado, inclusive naquele naquele livro, né, ideias para adiar o fim do mundo, que ele vai dizer, né? que nós fomos maus alunos, e nós repetimos, e por nós termos repetido, nós vamos deixar de existir, né? Então, é algo né, que a gente está tá sabendo, a gente está sentindo, vocês estão sentindo aí em São Paulo, senão vocês não estariam encapotados, certo? Em agosto, tendo um, um frio de nove graus, nove né? ou abaixo disso aí, né? Durante o dia, à noite a gente sabe que, é, que baixa mais esse, essa temperatura, né? Não estaria o calor na, na, na Europa né, matando né, as pessoas idosas do jeito que vem matando, e tantas e tantas outras né, manifestações do que significa esse processo que nós estamos vivendo hoje, né? Que é um processo que é destrutivo que é um processo destrutivo, né, e a gente é, é contra isso, é sobre isso, né, que a gente está falando, né, a gente tem pouco tempo para sair dessa enrascada que a gente se meteu, pouquíssimo tempo, né, o que que é, e não, não vai ser, não vai ser paliativamente que a gente vai resolver. Pode falar, Tadeu, desculpa. Não, eu queria saber o que, o que, que, o que, que você considera há pouco tempo? Qual é o prognóstico? O, Tadeu, o, cl, é, o painel do clima, né? A gente não pode... É, diferente aí do, do, do pistoleiro de plantão, a gente não pode negar a ciência, né? O painel do clima está dizendo que 2030, por exemplo, né, mudanças que ocorreram vão ser permanentes. Né, e que e, grupos inteiros a gente vai sofrer com ecocídio, né? a gente, é, em diversas partes do mundo, já estamos é, sofrendo com, com, com, com o ecocídio, né? Mas nós vamos ter deslocamento de povos de seus territórios, né? a gente vai ter é, uma situação calamitosa, e é o painel do clima que está falando, né? São milhares de cientistas no mundo que estão indicando isso. E, e, e, e para os negacionistas, né? É, já está ocorrendo, né? Isso já está ocorrendo, né? Não vai ocorrer daqui, né? A, até 2030, daqui a 10 anos, né? Já está ocorrendo. A gente já está sentindo isso, né? No nosso e, cotidiano. Eu e me diz uma coisa, esse incêndio que você fez menção há pouco é um incêndio que você já sabe a origem, se é criminoso ou é por conta do clima? Então, já sabemos que é criminoso, né? seja por conta do clima, do clima ou por incêndio criminoso. Mas que tá... O que a gente está vendo, oh, Tadeu, tem uma organização né, do agronegócio que está se organizando em duas frentes. Uma frente é a frente jurídica para questionar né, as demarcações de terra. Né? Eles vão entrar com um pacote pronto, né? vão, vão questionar. E uma outra frente é uma frente para atacar, né, que já está ocorrendo, a gente já está vivendo isso, né, para atacar os povos indígenas em todos os lugares do Brasil. Agora, os pataxós estão sofrendo no sul da Bahia, uma dessas ações, por exemplo, né? Hum. Então são duas frentes. Eles estão, vocês, é, é, é, qual, é, qual é a questão que está colocada? Né? Eles estão avaliando que eles precisam fazer o maior estrago possível antes que acabe esse governo. Entendi. O maior estrago possível. Me diz uma possível. coisa, eu, eu, desculpa aí, Sidney, só mais essa aí para você pegar que eu estou. Tô... É, existe alguma coisa no tipo observatório da, dos povos originários, dos povos indígenas brasileiros? eu sei que tem o CIMI, tem o Conselho Indigenista, você tem aí um monte de outras organizações, mas existe é, alguma coisa organizada, tipo um observatório, para que pudesse ser divulgada de uma forma mais transparente, plural possível, essas informações, para que a gente, uma das coisas que eu acho que teria que fazer era romper a barreira da informação, né? Porque é isso, é muita ignorância em relação a quantos são os povos, quais as situações, como é que está tudo isso, né? É, existe ou não? Tem diversos grupos que fazem, você falou de alguns, né, o CIMI faz, a PIB faz, o... Ah, esqueci o nome do, do grupo, tem vários grupos que fazem, né, que, que indicam o número, o número de povos, as línguas, né, tem, tem vários, vários sites, não tem como agora o, o de olho nos ruralistas, né, tem feito uma discussão bastante adequada, né, sobre os, os registros de terra que a gente chama de beliche, né, e que estão com parte dos territórios indígenas estão é, estão registrados em nome de particulares, né? Então existe, existe, existe, sim. Tem, tem, tem, tem muito muitos grupos fazendo, fazendo é, esses registros. Né? O problema é que, por exemplo, né? a Rede Globo, por exemplo, a Rede Globo está na Associação Brasileira do Agronegócio, a Bandeirantes, a Bandeirantes está na Associação Brasileira do Agronegócio. Né? A gente sabe que os diversos pastores aí é, têm terras, né, é, é, faz parte do agronegócio. Então, Tadeu, né, é, esta mídia, ela nos bloqueia, entende? Ela nos bloqueia, ela bloqueia a situação dos povos indígenas. Né? Essa é a que, essa é uma grande questão, né, é, que está colocada, né, um grande desafio que está colocado aí, né, para que se tenha visibilidade, né, mas mais do que isso, a gente precisa ter a consciência, né, sobre a importância dos povos indígenas. Veja só, é, Tadeu e Sidney, é, o capitalismo vem atacando permanentemente né, as diversas possibilidades de resistência e solidariedade do povo. Olha, atacou os sindicatos, atacou é, as escolas, é, atacou as associações, movimentos, todos esses espaços são espaços coletivos, certo? De luta coletiva, né? É, e esses espaços de luta coletiva, ele tem um aspecto importante, né? Que é a solidariedade, né? Que é a sociabilidade, que é você saber que você pode contar com o outro. Então, com esses ataques, né? Você, A gente tem visto aí, né? Dificuldade, por exemplo de se fazer lutas coletivas, né, tem uma dificuldade nesse governo, praticamente só quem fez luta coletiva foram os povos indígenas. Aí, a gente tem, do lado dos povos indígenas, né, a garantia permanente de uma sociabilidade, uma sociabilidade viva, né, uma capacidade de fazer enfrentamento na maior diversidade. Grupo nenhum, tem feito a luta que os povos indígenas podem pode procurar, permanente, né, numa adversidade dessa monta, que o presidente declarou antes de ser eleito, muito antes de ser eleito, e durante o seu mandato, que os principais inimigos deles eram os povos indígenas. Foi essa, se você pega, tem, tem vídeos né, é, é dele, tem, tem documentários né, que falam a respeito disso mas os povos indígenas não se dobraram e continuaram em luta contra esse processo que tem ocorrido. Por, por, e, e eu acho que um dos aspectos é esse, aspecto da sociabilidade. Veja só, nós não vamos, né, nós não vamos existir se nós não repactuarmos a relação com a natureza. Né? O, o, essa visão etnocêntrica está nos colocando nessa, nessa desgraceira toda que nós estamos vivendo. O etnocentrismo, ele nos autoriza, né, o, euro, o eurocentrismo impõe, mas o etnocentrismo, ele nos autoriza a destruir a natureza, porque entende que o ser humano é o centro do mundo. Olha só, olha só, que a Sim. gente não tem relação com a natureza, né, a gente não vai não vai dar para falar, porque a gente tem pouco tempo, mas falar o que, que isso significa, em todos os sentidos. Né? Hoje, o conceito de saúde, né, já há algum tempo, mas coloca, por exemplo, a importância da natureza para a nossa saúde, para a nossa saúde mental, percebe? E a gente se autoriza, se autorizou, né, a destruir a nossa morada. Né? Eu lembro... É, de um. De um. De um é, uma parte daquele filme Matrix, né? Que o, o, o antivírus pega o, o, o, o, uma, uma das lideranças da Matrix e ele tá ali torturando ele, tal, conversando com ele. E ele fala o seguinte: vocês dizem que vocês são é, mamíferos, mas os mamíferos não matam os seus... vocês dizem que vocês são inteligentes... mas vocês destroem a sua morada... então vocês são um vírus... Né? então o capitalismo, o etnocentrismo... é isso... é um vírus que está nos destruindo... né? e que a gente é, não reflete a respeito dele... entende? É uma situação que não faz o menor sentido... então... Sidney, voltando... Não existe luta de classe sem povos indígenas. Não existe outro projeto de sociedade sem povos indígenas. Né? É, nessa mesma conversa que eu falei, né, é, a, a, a, uma das pessoas disse, não, o quê? vocês querem aprender, né? a gente pode dar formação. Eu falei, não, você está tá, tá errado, somos nós que precisamos dar formação para a esquerda. Está errado, né? é uma inversão, não tem, né, é, a solidariedade pa, passa pela compreensão. Né, é, é, e, e quem somos nós? Nós estamos em todos os lugares. Nós, esse censo desse ano vai dizer qual, qual é o tamanho, e ainda não é o tamanho correto, mas vai dizer qual é o tamanho dos indígenas hoje, né? Que todo esse processo de etnocídio que ocorreu contra os povos indígenas, né? É, ano após anos do censo, a população indígena cresce. Foi, que, foi a população que mais cresceu, desde que nós entramos no censo, nós entramos no censo em 1990, 90, crescemos 150%, e o censo desse ano vai mostrar o quanto que nós crescemos, nós vamos crescer, porque nós estamos fazendo a discussão do caminho de volta, né, porque nós Bom, esse, crescimento, muito... esse crescimento é o um crescimento é, é absoluto, é por conta de estar de tá se autodeclarando na etnia? Ou é porque houve então, crescimento populacional? Duas, mesmo? As, não, é as duas coisas. É as duas coisas. Mas, a, a, o, o, o, o, o Tadeu, eu quero entrevistar no meu canal a Pretinha Trucar. Eu, eu fui lá no, no Povo Trucar, uns sete anos atrás e a Pretinha me falou uma das coisas mais marcantes para a minha vida, é, ela falou como é que é, o, a família dela vivia, a família dela, até 88, vivia, ela, os Trucatão ali, em Pernambuco, ali na, na, em Cabrobró, Serra Talhada, por ali, é, e aí, ela, a família dela estava em, em, em Minas Gerais, no norte de Minas, vivendo, convivendo ali, né, um belo dia depois de 88, o pai dela recebeu um telefonema, aí o pai dela juntou todos os filhos em uma roda e disse o seguinte, meus filhos, eu preciso dizer uma coisa para vocês, que eu não disse até hoje, para preservar a gente, nós somos índios, estou falando índios mesmo, é a época, né, os conceitos, nós somos índios, e eu não falei até hoje... para que a gente pudesse ser preservado. Agora... o meu cacique ligou... e falou para a gente voltar para o nosso território. Então, nós vamos voltar para o nosso território. E eles voltaram... para o Agora, veja... Tadeu... quantas famílias não estão nessa condição? Que se escondem em outra capa. Quantas? Entende? e que virou pardo, e que o pardo virou negro, né? num equívoco enorme né, do movimento negro ao discutir o Estatuto da Igualdade Racial. Porque nós, né, nem todo pardo é negro, o pardo pode ser negro, pode ser indígena, né? e todo pardo virou negro. Então, a gente não tem a dimensão. Histórias como essa, essa é uma das histórias mas histórias como essa eu vi muitas da avó pegar laço, né? Que é uma história meio que fantasiosa, né? Se a mulher foi presa pegar laço, se você é, é, é, nasceu, né? Alguma coisa aconteceu com essa mulher, né? Foi estuprada, tem. Então boa parte de nós somos filhos do estupro, né? A cultura de estupro era legalizada ela foi legalizada principalmente com as reformas pombalina em 1732 34 mais ou menos né então essas questões são questões eh, fundamentais para que a gente possa possa pensar essa localização a gente não pode mais pensar os povos indígenas de forma caricatural a gente não pode limitar o debate né, da importância indígena nesse território. A gente não pode. Deixa eu trazer uma pode. pergunta aqui do, do, de quem está acompanhando a gente, aqui, mandar um abraço para quem está ao vivo aqui, depois a gente compartilha também o programa. Aqui o Marcelo Matos, se você conhece São Gabriel da Cachoeira, é, a favor dos povos indígenas, e qual a avaliação que você faz dos projetos que são realizados hoje para a comunidade indígena daquela região? Não, não, não conheço. Eu conheço são. Um, um... São Gabriel da Cachoeira, sim, mas conheço, eu tenho as informações, eu não, eu, eu falar do que a gente não viu, né, é complicado, né, tem, tem é, amigos, companheiros que viajaram para lá em um determinado momento e ficaram impressionados com a organização dos povos indígenas lá, né, agora os projetos específicos, eu não posso... Olá. Deixa eu aproveitar. O, ISA, né, então, o Instituto de aqui... Ambiental tem um trabalho lá na, na São Gabriel, é. né? Há muito tempo é. lá. Uma das entidades que eu sei que tem, né? E tive um é. amigo que morou lá um período, até perder um filho lá, numa briga lá, uma coisa besta lá, mas viveu lá um tempo também. Bom, deixa eu aproveitar aqui a, esse momento para fazer uma perguntinha, que os dois meus amigos aqui estão resenhando muito hoje. <risos> Bom, é o seguinte, o Diva nem sabe, mas a gente se conhece desde a época de Orkut da vida, né? Então, o Diva não tinha nem barba branca. Eu, eu acho, eu acho, eu lembro mais ou menos, Sidney. Eu lembro é, mais ou menos. Tem muita história aí, tem muita história uhum. de caminhada aí. Mas, bom, eu também estive no sistema prisional, como você, meu caro, e lá o último projeto que escrevi se chamava é, Pelo Indígena, que ainda está para ser implementado que era essa busca, essa busca ativa de é, de indígenas, né, dentro desse pardo que você falou, porque a gente, se a gente for olhar as estatísticas dos presos indígenas, era ridículo, assim, era você pegar um, dois e você sabe que o é, que o número é muito maior do que isso, né? Então, é, nesse sentido, é, eu queria que você falasse um pouco aí para as pessoas que não conhecem, para quem não sabe. O que é o indígena urbano? Né? A gente já discutiu aqui a questão do pardo, a gente trouxe um representante que, defende, que problematiza, que traz as teorias sobre o pardo. A gente trouxe aqui a Raquel também, que está que aí saindo como candidata a vice-presidente, e também falou dessa, da questão... dos é Tremembert, da... né? é? E, é o trem -bê. Trem -bê. e eu, a, a Regina do Maranhão, Regina Gamela, me disse há pouco tempo que no Nordeste não tem mais esse papo de é, é, sou índio descendente, né? com essa história do índio pego a las, como você falou. É, como é, os afrodescendentes são negros ou pretos, os índios descendentes são indígenas. Como que é isso, meu caro Giva? Conta um pouquinho para a gente, explica para gente o que, que é esse índio moderno, esse índio urbano. É, como que é isso? Como que é... Até qual geração? O que é essa ancestralidade? Conta para a gente um pouquinho o que é isso. Eu acho que tem uma coisa, né, Sidney, que é importante. Eu saio um pouco aqui da tela, porque é diferente aí de São Paulo. Aqui está é tá calor. Então, eu tive que ligar aqui o ventilador, porque senão eu nem aguentar chegar ao final aqui com vocês. É, eu acho que tem uma questão, né? Eu, que é sempre essa necessidade que nós temos de voltar para a história. Né? porque se a gente não voltar para a história, a gente não vai explicar, né, é... explicar o que, neste momento, ocorre, né, então, isso é uma coisa que é fundamental. Então, a gente precisa olhar os processos de apagamento que ocorreram ao longo da história, né, um dos apagamentos foi esse apagamento, né, do, das reformas pombalinas, né, um apagamento com autorização de, de estupro de mulheres, né? porque, olha, tinha, tem dois aspectos nas reformas pombalinas, tem muitos. A reforma pombalina é algo que todo indígena precisa estudar, né? e não só o indígena, os indígenas, né? mas a academia precisa estudar, porque ali é um momento que tem implantado algumas mudanças, inclusive, olha só, é, Sidney, uma, um, o debate da Eugenia aqui no Brasil ela é feita é, sobre os povos africanos, né? E ali, na prática, o, o Pombal já estava fazendo eugenia com os povos indígenas, entendeu? Já estava nesse processo de embranquecimento, de negação e, e, e, e autorização né, é, para violência contra os povos indígenas, né? Então, é importante... É frisar dois aspectos. Um, é incentivar, né, desestimular o casamento entre indígena e incentivar o casamento de indígena mulher com branco. Ou seja, é a legalização do estudo. O segundo aspecto é que os indígenas é, se converteram a suíto do, do rei. Então, perde a sua identidade e ganha esse estátuto, né, de suíto del rei. Eu acho que essa é uma primeira questão importante. É, mas também tem o terceiro aspecto, que na reforma pombalina, né, o pombal diz, olha, aqui ninguém mais vai poder escravizar indígena, vírgula, salvo né, os indígenas que não estejam convertidos. Vejam só, até, 1880, até 1808, a gente não estava interiorizado, certo? Então, é, então estava autorizada a escravização indígena, certo? É, no que eles chamavam de guerra justa. Essa é uma questão. É, a outra é com o SPI no Brasil República, né? Que o, o SPI, que é o Serviço de Proteção à Indígena, Tadeu, não é serviço de proteção ao indígena, é serviço de proteção ao indígena e busca de trabalhador. Então, o que, que o SPI, dentre outras coisas, fazia? Fazia o processo de proletarização de indígenas. Então, vou citar um aspecto importante, tem um texto do João Pacheco, que ele vai discutir, é, entrando e saindo do censo, Certo? entrando e saindo do seu indígena entrando e saindo do censo e ele vai trazer um elemento que é em 1920 mais ou menos é, foi feito um levantamento de mais de um milhão de indígenas no censo do, do da década de, de 1930 ali 35 no censo não um levantamento introduzir um critério qual era o critério o critério da língua então, os indígenas saem de mais de um milhão para 36 mil indígenas. Eu não conheço nenhum registro na história que teve um massacre no começo do século 20 de mais de um milhão de indígenas. Se vocês conhecerem, vocês podem me dizer. né? Eu, eu desconheço. Né? E o, a língua, e é importante a gente discutir a língua, por quê? Porque a disputa pela língua, pela imposição do português ela aconteceu desde sempre nas reformas pombalinas é, nos processos de catequização, nas reformas pombalina é, os ataques eu não sei se vocês conhecem um livro é, que discutia a pobreza né, no começo do século XX é, durante 30 anos do, do, do Kazé Angatu que ele vai mostrar né, que o, o, o a língua, é, o caipira, que tinha aspectos né, de, da, da língua geral, que era o Yangatu, e outras línguas africanas, ela foi perseguida, e os prefeitos sucessivamente faziam decretos contra o caipira. Né? É. O caipira é uma junção dessas duas coisas. Né? Então, esse é, é um outro elemento. O terceiro elemento, que é importante também, é, Tadeu e Sidney, é que, né, o, os povos indígenas ficaram durante muito tempo sob a tutela do Estado, e se queriam é, é, participar plenamente, tinha que negar a sua condição de indígena, né, Isto foi até a década de 80, né, então, portanto, né, eu estou falando para vocês de diversos processos de etnocídio. Né? O Clóvis Moura, que é um pensador negro, ele vai dizer, se eu não me engano, no Rebelião na Senzala, ele vai dizer o seguinte, que o povo negro entrou na falsa cidadania, e os povos indígenas sequer isso, olha só, sequer isso entrou na falsa cidadania, porque não tinha cidadania. Então, vocês vão vendo... Como é que foi sendo feito um processo permanente de etnocídio, né? E forçando os povos indígenas a negar sua identidade. Percebe? Então, é dentro dessa conjuntura que está colocado o nosso debate. Né? É, é, né? Por exemplo, veja só a minha família, a gente nunca teve dificuldade em saber que a gente era indígena, mas a gente não ficava reivindicando isso como um elemento político. A gente não ficava é, é, reivindicando isso como um elemento político. Né? E eu, inclusive, eu tenho um cuidado, né? as pessoas falam, não, você precisa dizer qual é o seu povo, né? porque o povo da minha avó, da minha mãe, né? da minha família materna, é furioso. E o meu pai também é indígena. A família do meu pai também é. E pode ser três povos diferentes. Então, eu não fico... Por que, que eu não reivindico... Eu, apesar de saber, eu não fico reivindicando uma determinada etnia? É exatamente por causa é disso. Inclusive, em respeito né, a como, internamente, né, os povos aldeados é, se organizam. Então, quem é essa figura do indígena urbano? É quem foi desterritorializado, é quem sofreu todo um processo de etnocídio, é, é, principalmente o ataque à memória, né? são é, essas figuras. Além né, de, por exemplo, São Paulo, tem né, aldeias urbanas, né? tanto Parelheiros quanto Jaraguá, são aldeias urbanas, que têm contato permanente com... Né, com, com a cidade, né? é, se bem que é a cidade que invade a aldeia, né? não é o contrário, é importante a gente também ter claro isso, né? é, toda a invasão ela aconteceu em diversas dimensões, né? não, não em uma dimensão só. Eu sei que a resenha está boa hoje, está tá aqui para a gente, né? hoje está frio em São Paulo, como você disse, bem lembrado uhum. aí, Vamos ser solidários, pessoal, aí as pessoas estão precisando de, de cobertor, de blusa, vamos ajudar aí, principalmente nessa época de muito frio. Mas a resenha, que está muito boa, está chegando ao fim, a gente está aí nos, nos últimos minutos aí, então eu vou aqui, é, né, te cortando um pouquinho, mas só para a gente é, se preparar para o final, essa identificação dos índios urbanos, eu acho que é muito importante, aí, porque as pessoas estão muito acostumadas né, com o estereótipo indígena, como você disse hoje, né, o indígena aí do, que vem do identitarismo, não sei quem inventou essa obrigação de falar assim, né, eu costumo dizer que vai, se a gente chegar lá no meio da aldeia com aquele índio velho, ele vai falar que ele é índio, mas claro. os jovens hoje querem que fale indígena, então a gente fala indígena. Então, é. mas eu vou passar aqui para o meu amigo Tadeu, para dar seus finalmente aí, passar a última palavra aí para o Giva Tadeu. Muito bem, Sidney. Antes de mais nada, lembrar os nossos queridos internautas aí que não deixe de dar o joinha, não deixe de curtir aí nosso, nosso, a nossa página aí, o nosso canal no YouTube. E também aí se inscrever, se não está inscrito ainda, para ajudar aí a rádio podcast Resenha da Cidade e o programa Resenha aqui. Quero cumprimentar o Giva aí pela luta, é uma luta é, bastante importante, importante para todo o nosso país. Não foi possível a gente conversar aqui, é, agora a agenda realmente correu, essa resenha era fundamental que a gente pautasse essa sua última fala, inclusive, enquanto posicionamento político né, né, nesse processo eleitoral de escolha que o Brasil Vai fazer aí daqui menos de 45 dias, né? a gente vai estar indo às urnas para escolher aí quem dirigirá nos próximos quatro anos o Estado brasileiro. E o Estado brasileiro que tem uma responsabilidade no processo histórico pelo que nós construímos de sociedade e pelo que fizemos aos povos indígenas. Então, nós temos que é, pensar nisso, né? eu acho que era importante ter conseguido, mas infelizmente não deu, Tem sabe que, Sidney, para um outro momento marcar a continuidade dessa resenha aqui e pautar é, esse debate debate aí para contextualizar na questão das decisões política política tá sempre presente na nossa vida e é um momento importante da democracia quando nós é, vamos escolher os nossos dirigentes no mais agradecê-lo aí pelas suas contribuições pela sua análise pelas suas informações para nós aqui que a gente continue né aprofundando esse diagnóstico e mais do que isso construindo ações que reparem isso e que a gente consiga discutir um projeto de sociedade com todos incluídos e não com nenhuma exclusão, nenhum preconceito. É isso aí, Diva. Eu também vou. Eu também vou ficando por aqui, te agradecendo muito a sua participação, aí, te deixando esse espaço para as palavras para encerrar nosso, nossa resenha. É, lembrando aí para as pessoas aí que nosso canal ainda é novo que a gente está pedindo para que as pessoas possam se inscrever no canal amanhã tem o podcast do Gecupê Editora ele é transmitido no Facebook é, o Olívio faz essa roda de conversa mas é, Giva é, eu sei aí que você tem uma liderança aí com, é, com bastante seguidores, é uma pessoa de muita voz ativa, então eu queria que você deixasse aí seus finalmente, suas reflexões finais, e que a gente possa, como disse o Tadeu, em breve fazer mais uma resenha aqui, quem sabe aí juntando o seu canal aí, né fala um pouquinho do seu canal Sim. com o nosso, que a gente possa fazer esse, essa parceria aí, e caminhar Sim. junto, né porque eu acho que a gente... É, a gente vai abrindo essa, essa trilha, essas trincheiras, é, para atingir o mesmo local, que é esse local de equidade. É, e a, é, a equidade é, é, é melhor que a igualdade, porque a igualdade trata os iguais, os desiguais de maneira igual, e a gente sabe que a gente precisa tratar com, com mais atenção quem tem esse histórico de sofrimento e de, é, de expropriação. É, bom, eu agradeço vocês aí, né, por ter me convidado para essa prosa, eu acho que é importante essas reflexões, eu penso que, o, que o, é um debate que eu vejo sempre muito mal colocado, no geral, né, é, cada vez mais eu tenho identificado, eu tenho identificado isso, né, eu também, tam, também, né, eu, eu, nos últimos tempos aí, eu estava meio reticente, não tava querendo falar muito, porque a gente já tem o um canal, e, e no canal eu tento ouvir mais do que falar, né, é, porque é isso, né, a gente precisa também, em muitos momentos, ouvir o silêncio, né, é, o silêncio é muito importante. Então, eu tenho um canal que tem discutido é, diversos temas em relação aos povos indígenas, amanhã mesmo nós vamos é, conversar com uma pessoa muito importante em todo esse processo na Colômbia, né, que é o Hector Mondragon, ele, ele ficou aqui no Brasil durante muito tempo, a gente tinha uma, uma relação profunda com ele, o, Edson, o, o Hector é indígena colombiano e, e era assessor dos povos lá na, na Colômbia, e, e aqui ele teve uma importância grande, ele voltou agora para a Colômbia com a eleição do Petro, né, e, e é a TV em baú, né, muito fácil, quem está assistindo, encontrar, por favor, se inscrevam no canal, que é importante, né, é, e, e eu já, já me inscrevi aqui no canal de vocês também, né, porque é importante apoiar esses canais que estão fazendo a resistência, né. É, eu quero entrar muito rapidamente no que o Tadeu falou, né, é, em relação às eleições, né. Esse presidente, ele é anti-indígena, ele elegeu os povos indígenas como o seu principal inimigo, né? Então, é, o todo indígena não pode ter dúvida em relação a ele, né? em relação a como se posicionar, né? Então, isso é algo também importante, Tadeu. E uma última questão é que eu organizei, ao longo do tempo, eu, eu vinha pensando como fazer né? É, esse debate tomar corpo, eu tô organizando duas ações. Uma ação é escrevendo um livro, né? É, chama-se Terra de Sangue, organizando não, escrevendo. Terra de Sangue, Sangue na Terra, o rastro do colono capitalismo aqui em Pindorama, e tô e organizo um curso para discutir, né? Para colocar esses conceitos no chão estamos chamando é, indígena, né, é, para discutir. Estamos chamando é, professores de diversas áreas, porque uma coisa é o seguinte: a gente saber que o nosso pensamento é colonizado, mas uma outra coisa é a gente não negar o pensamento, né? Então, é, é, a gente está trazendo pensadores, pensadores negros, é, pensadores é, da academia branco, enfim, indígena, né, Bastante indígena para a gente discutir o colono-capitalismo. A gente sabe que lugar é que a gente sai. A gente é anticapitalista, anticolonialista e anticapitalista. É importante que a gente tenha isso claro. Então, o nome do curso é Colono-Capitalismo, compreendendo é, o impacto para os povos indígenas. Então, é, se vocês quiserem encontrar o curso, está no, tá no, no canal Cortes, porque é um, é um curso fechado, né? É, porque a gente também precisa é, pagar as pessoas que dão a formação, né? É, e pagar o canal. É, a gente não está com muitos, com muitos alunos aí, temos uma certa dificuldade, né? É, encontra os cortes no canal da TV em Baú e encontra no Instagram Curso Colono Capitalismo @CursoColonoCapitalismo então, é fácil, a gente está fazendo esse debate, está encorpando esse debate, e a gente precisa é, ter essa compreensão e a gente verifica que cada vez mais né, a gente está compreendendo, né, os pensadores indígenas estão é, compreendendo a importância de fazer o debate de, de totalidade. O Davi Copenau, o, o, o Ailton Krenak, é, e diversos e diversas pensadoras indígenas estão fazendo debate de totalidade. Tem outros debates que estão sendo feitos, que são, que são importantes, mas é importante a gente compreender essa dinâmica do capitalismo e saber que este é um mundo que não nos cabe, porque é um mundo que não nos cabe muitos outros mundos como a gente quer construir. Né? Um mundo diverso, um mundo em que a fraternidade ela seja centro dos nossos, é, da nossa sociabilidade, que a gente possa amar livremente, enfim, né, e isso só, e a gente repactue, principalmente repactui a relação com a natureza, né, porque se a gente não repactuar, né, é isso, a constatação do Krenak é, ela é uma constatação verdadeira, né, nós vamos repetir de ano, mas a nossa sentença vai ser a extinção, nós não vamos, não vamos cursar novamente, aquele, esse, a nossa existência, nós vamos ser extintos, né? então, é importante que a gente, né, por isso que eu vejo que os povos indígenas têm centralidade hoje, pensar qualquer projeto de sociedade, sem pensar os povos indígenas na sua importância histórica e para esse momento, né, é não pensar um projeto de humanidade, é não pensar um projeto de sociedade, sem identitarismo, hein? Sem esse, esse negócio aí que você falou, hein? Né? Tem, um, tem equívocos nisso aí. E veja só, Bom, hein? Os brancos, sempre e os brancos sempre tiveram política de identidade. Quem tem são os brancos. Né? Quem tem são os brancos colonizadores. Nós fazemos a resistência contra esse projeto do, dos colonizadores. Mas nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos saber qual é a nossa história para que a gente possa né, construir um outro caminho e construir junto com todos, todas, todos né, é, é, construir um outro lugar que caiba a todo mundo e que tenha um outro tipo de sociabilidade né, e que tenha um outro tipo de relação com a natureza. Mas é isso, Sidney. Obrigado, obrigado, Tadeu. Foi muito boa essa resenha como é resenha, né? Eu falei demais, né? Tudo bem, tudo bem. Foi, bem. foi Não, muito, foi muito bom. bom. É isso aí, pra Um grande abraço. Muito obrigado aí por todo mundo. Um abraço para vocês. Até segunda-feira que vem. A gente volta com a Resenha da Cidade, às 19 horas. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.